Caraca, Helena, tô ouvindo um vídeo seu agora, há pouco tempo, que o aço galvanizada é galvanizado, tem a proteção, pá, processo químico, pá, e aí, como é que eu corto pra dar certo isso, viu? Como é que eu corto steel frame pra não dar problema, pra não começar a enferrujar, tem algum segredo, tem algum truque? Hum, hum. Bom, se você não me conhece e tá curioso de como é que corta o Steel Frame, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso também. Tô no mercado do Steel Frame já há quase 15 anos, fiz obras enormes, tive equipes enormes e posso falar com todo orgulho que já treinei, capacitei mais de 1.200 profissionais em a execução de boas obras de Steel Frame. Aham! -ah. E se você não conhece, essa aqui é a Central Steel Frame, bloco especial da Dama do Gesso, destinado para falar sobre assuntos técnicos, dúvidas, curiosidades, termos, tudo o que você precisa saber com um embasamento sobre Steel Frame. vou estar falando aqui para você. E vou começar, né, aula com uma informação muito importante. Quando a gente fala de steel frame, a gente fala do que? A gente fala de um aço galvanizado. O aço que tem o zinco, como eu falei nos outros vídeos. Então, pode lá dar uma olhadinha. Agora, quando a gente tem um aço galvanizado, que tem a proteção do zinco, ele tem esse detalhe, que qualquer corte, furo, arranha coisa, alguma coisa na superfície, né? Algum Algum machucadinho, alguma coisa na superfície Que deixa o meu aço exposto O que que acontece? O zinco ele tem esse ponto que ele é o que? Ele é um material de sacrifício Galera que é de química, eu não sou de química, viu? Isso aí eu estudei para estar falando com vocês Mas galera que é de química sabe disso Que o zinco é um material de sacrifício Então quando o aço ele fica exposto Há um processo de cicatrização Bluf! Naquela região E aí... O zinco protege o aço novamente pra gente não ter problema de corrosão. E aí, é, como é que eu faço o corte? até porque eu vou te falar, gente. Steel frame é duro. É duro, é duro. Não é igual o drywall que a gente corta na tesoura. Vou te falar, até que nos... no... No. No. Vou te falar que até que no steel frame a gente tem umas tesouras elétricas. Eu vou contar a história disso, gente. Vou contar, vou dar um break. Break pra história, viu? Gente, teve uma vez que eu fui nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu vi, né? Fui pra uma feira de construção em Chicago. Eu... Eu faço isso, tá? Eu vou conhecer outras regiões, eu vou estudar o que a gente tem disponível no mercado. Então eu fui até Chicago, nos Estados Unidos, pra essa feira de construção. E eu trouxe tesouras elétricas, né? Eu trouxe tesouras elétricas dentro da minha mala. Cheguei no aeroporto e o povo achou que eu tava carregando arma. Ah! Achou que a minha tesoura elétrica era um revólver. Aí a polícia veio falar comigo. Senhorita, você está com um revólver na sua mala? Eu falei, não. Pois é, tudo por causa das tesouras elétricas. E por que, que até que eu tava trazendo de zero elétrica? Vou dar outra dica pra você. Steel frame é chato de cortar. Por quê? Porque ele é um aço estrutural, ele é duro e... Se você não tiver as ferramentas corretas, você vai perder ferramenta, né? Então, o que que acontece? O steel frame é a forma correta da gente cortar ele, a gente ter uma boa esmerilhadeira dessas potentes, não dá pra ser essas fraquinhas não, tá? Sabe aquelas grandonas que o pessoal usa pra armação, né? De ferro? Pois é. Achei aquela esmerilhadeira potente, aí vai o truque. Você não vai comprar disco de aço. Você vai comprar, a nota, Dica, isso é dica de ouro, viu? vai comprar disco de aço inox. Se a gente comprar um disco de aço para cortar aço normal, o steel frame, como ele tem uma alta tensão de escoamento, ele tem uma rigidez muito acima da média dos outros aço, ele come o seu disco e você vai gastar rios de fortuna em disco de corte. Vai ver. Anota essa dica. Você vai cortar steel frame, tem uma boa esmerilhadeira, daquelas potentes... Ush! Gosto muito da Bosch. Dica Bosch, minha patrocina. Patrocina, que eu tô louca pra ganhar uma, uma ferramenta assim boa. Então você vai pegar aquela esmerilhadeira mais potente, você vai usar disco de corte paraço inox, e aí você vai cortar o steel frame, fazendo as marcações e você vai estar tá cortando ele. Sempre sabendo que mesmo o disco de aço inox vai durar uns 10, 15 cortes. Dificilmente vai render muito mais que isso por esse fato. O steel frame é uma, uma chapa fina, é um aço fino. Só que ele tem uma altíssima resistência. Ele tem uma tensão de escoamento muito alta por se tratar de um elemento estrutural e com a chapa fina. Quando a gente fala do aço, né, a gente precisa fazer essa compensação. A chapa é fina, mas o aço ele é mais rígido, ele é mais duro, ele é mais resistente. Então, faz isso. Aço inox, disco e equipamento potente. Terminou de cortar? Aí vou... Vamos acabar com a lorota. Eu preciso pintar eu não preciso pintar essa região. Ali no começo do vídeo. Quando é pra mim. Então quando o aço ele fica exposto a um processo de cicatrização bluf, naquela região e aí o zinco protege o aço novamente pra gente não ter problema de corrosão. Não, eu não preciso pintar. Muita gente que acha que se por... cortou o perfil de steel frame, você tem que pintar. Igual é comum em outros materiais. Você cortou, você tirou a proteção, você pinta aquela região. Só que não. Você lembra que o nosso aço, ele é zincado. Ele tem o um zinco. A galvanização quer dizer zinco, tá, gente? Ele é zincado. Então a gente faz a nossa cicatrização com o zinco. Gostou dessa dica, né? Falei, gente. Tem povo que pinta, cara. Vai entender. Tinta Panana. Não, não faça isso, gente Não faça isso Não faça isso de jeito nenhum Cara, inclusive eu falo isso diversas outras vezes Em vídeos de montagem Nos meus treinamentos Se você tem, não sabe dos treinamentos aqui embaixo Tem um link pururu, Que você clica, entra lá no site E vai ver todos os treinamentos Que a gente tem da Dama Online e presencial Sobre montagem, projeto e orçamento Tudo pronto para você <risos> Por acaso ainda está assistindo esse vídeo e não está inscrito no canal, aproveita aqui embaixo também. Inscreva-se, pega o sininho, ativa tá, pra estar tá recebendo o alertinho e não esqueça de dar o nosso like. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau e até a próxima central do Steel Frame.